Ah, eu estou horrível hoje. Bro, não fale isso. Você também estava horrível ontem. E você estava horrível semana passada e há um ano atrás. Na verdade, eu acho que você já nasceu horrível. Hey, Pepe. Eu sei que eu fui um babaca minha vida inteira, mas você pode me ajudar?